Bom dia, bom dia Brasil, bom dia gente Bom dia pro país inteiro, pra quem for ver esse vídeo aqui Tá bom? Isso aqui é uma palhaçada, esse já é o quarto dia chovendo aqui no Pará Tudo parado, nem carro pequeno, nem ônibus, nem nada E essa é a realidade que a gente tá vivendo aqui, ó Dá uma olhada Tudo parado, fila quilométrica aqui, ó Pra trás, pra frente, ônibus não passa Cheio de passageiro no ônibus Lá na frente, tudo tomado de caminhão. Barro, barro, barro. Tá bom? Essa é a realidade aqui, ó. E aí é fácil. O povo faz vídeo aí. Bota na internet que o exército brasileiro tá ajudando. O motorista de caminhão tá trazendo água, tá trazendo comida. Tá dando auxílio. Não tá dando auxílio de porra nenhuma, de desgraça nenhuma. Não tem auxílio de desgraça nenhuma aqui, não. Aqui, se nós não juntar água da chuva... E não tomar banho nas grotas, nos corpos, cagar no mato aqui. Você se fode, você morre aqui. Muitos já não tem mais comida, já não tem mais água. Nós né? estamos juntando água. Eu vou mostrar para não falar que eu tô mentindo. De onde é que a gente tá juntando água, entendeu? E aí posta lá os vidinhos lá que estão ajudando, que estão beneficiando. Tem dois anos que essas porra estão tá aqui, que até hoje não terminou essa desgraça desse asfalto aqui. A realidade é essa aí, ó. Tá todo mundo parado, todo mundo fodido aqui. E aí fala que o exército tá ajudando. Tá ajudando o satanás. Olha aqui, ó. Se não é de indignar uma porra dessa. Situação que tá aqui, ó. Aqui, ó, como é que se junta água para poder cozinhar e tomar aqui, ó. Vou mostrar para não falar que tá mentindo. Porque pelo menos por obrigação eles tinham que trazer um pipa ou qualquer mundiça que roda, que tenha roda que ande para trazer pelo menos água potável pra gente, porque isso aqui é desumano demais. Tá vendo? Isso aqui é uma captação de água. A barraca a armada captando água para poder cozinhar, tomar banho. Olha o tantinho de água que cai. É água de qualidade, né? Cheio de poeira no fundo. Mas tá bom fazer o quê? Melhor ter ela do que nenhuma. Isso já é o quarto dia aqui. Entendeu? Eu queria muito que o presidente visse uma desgraça dessa aqui, ó. De um vídeo desse aqui, ó. Que aquele pau no cu daquele ministro do caralho lá que veio, que andou de caminhão, que tá tudo normal aqui. Pra poder fazer alguma coisa pra sair mundia isso aqui. Falou? Isso aqui é a indignação de todo mundo aqui, ó. Vamos fechar aqui e a viatura não vai passar lá para resolver. Não, não, a viatura, não, é a viatura, não, viatura não, vai, não, vai passar. A viatura vai passar. A hora e que fizeram o vai Filma aqui, mano. Maral, filma aqui. O Os próprios vazios que estavam passando na serra, tem um monte lá que está travado no meio. Eles mesmos que estavam passando a noite toda eles estão travados. Uhum. Então, pelo menos aqui pode estar maior sol, mas lá em cima chove. Uhum. E a diferença assim é absurda. de, de forma que um só chove na droga daquela serra Diga lá, pode falar. O que fez aqui é o assim que eu vou falar com Eu queria fazer a diferença. Eu fazer, aqui. Eu queria fazer um ofício, comunicar com vocês, que dar um caso. Um caso um superior de vocês. Dona retorna com né? o Fazer a comunicação pegar lá imprensa tá? comunicar. O general Bunda Mota está fazendo esse cá, negócio, cá, conversou aí. demais na a voz é do Brasil, irritou os meninos, que aqui os meninos estamos sem água aqui, é. o caminhão pipa passou direto, onde Não nós tivemos que engatar mesmo. caminhão aqui, o Companheiro com filho é passando mal, o água, passou a mão a menina, ele passou mal, tivemos que engatar é. caminhão aqui, tirar poder é. e ir progresso. É. Então nós queremos fazer um negócio legalmente. E, o direito de ir e vir é da Constituição Nacional, é garante isso aí. Então o nosso direito de ir e está proibido, está barrado. Ele falou na voz do Brasil que nós estamos tendo assistência de tudo. A inspetora, como é que é o nome inspetora lá de Cuiabá? A inspetora Iara, ela o mandou um áudio para, para mim, óbvio. Falou caso que vocês também estão dando respaldo aqui para cá. Ela cara. falou que a equipe de vocês são pequena aqui, que não é. pode dar o respaldo para todo os motoristas. aí. para o o que a gente pode fazer? Vocês estão dando mais assistência do que esses fila da puta o desse exército é aí, um ó. Cara, nós roda aqui tem vem. muitos ele anos, nós roda aqui, ele e que eles que não dão assistência é pra nós, só é sabem lascar é o cara. Mas é, é. é é. roda tanto tempo aí, quando não tinha esse exército aí, nós ia e voltava aí, ó.